E aí gente, sejam todos muito bem-vindos É o Bigodão Nara E hoje, mano do céu Eu estou muito empolgado Porque eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz No Clash Royale Na vida, é sério Todo mundo sabe que no final da temporada Sempre vem um baúzinho Pra quem tá acima acho que dos 4 mil troféus, eu não me lembro Quem tá na desafiante 1, na desafiante 2 Na desafiante 3, eu acho que isso Eu não sei ao certo Porque eu não tô nesse negócio Mas, um inscrito meu Vai é realizar pela primeira vez um sonho meu <risos> Que é abrir um baú desses Um baú estrat... Não sei se o nome certo é baú da estratégia Mas eu vou falar que é o baú do final da temporada Beleza? E eu vou abrir esse baú aqui em vídeo E eu vou escolher as cartas por conta própria Ele não sabe o que eu vou escolher mano Eu posso muito bem trollar ele Ou não eu acho que você é um cara legal, um cara bacana com o meu amigo, com o meu inscrito. <risos> Mas é sério, mano. Eu curto muito, eu acho muito da hora esse baú que tu pode escolher duas cartas e tá? tal. Mano, é o melhor baú do Clash Royale, creio. Pelo menos todo mundo fala que é. E eu nunca abri, e pela primeira vez, eu vou abrir. E ainda na conta dele tem outros baúzinhos: baú gigante, baú mágico. E eu vou abrir tudo aqui com vocês em vídeo. Vamos ver se a gente consegue ganhar lendária pra ele. Então desce aqui embaixo, deixe o seu like, se inscreva. No canal se você ainda não é inscrito Porque tem vídeo todos os dias, agora vai ter vídeo Todos os dias, mano, agora eu tô empolgado Chegamos a 40 mil inscritos A 40 mil pessoas, obrigado Uh é nóis Se inscreve aqui embaixo se você ainda não é inscrito E curta o vídeo, beleza? Então Vamos que vamos. Então galera, acabei de abrir Aqui o Clash aqui, tomando na conta do Alexandre Viu? O Alexandre já foi Do meu clã, mas hoje em dia ele tá No clã 50 Kings Brasil? Eu acho que é isso, não sei se é 50 ou é, o pessoal fala inglês Fifty cents. Fifty Cent King Brasil <risos> Eu não sei, mas eu sei que ele tocou de clã aí Por um clã topzera também Parabéns Alexandre, muito obrigado aí Pelo tempo que você ficou no nosso clã A gente sabe que também é sempre bem vindo aqui Mas que eu desejo assim de sucesso aí nesse, nesse clã que você tá, beleza? Sucesso pro clã de vocês aí Do Fifty Kings Brasil Vou falar assim, vou falar americanizado o negócio <risos> E cara, olha esse baúzinho Ele tá na Desafiante 2, foi um baúzinho, né? o baúzinho O final da temporada Desafiante 2, mano E tem um baúzinho roxinho ali Com duas opções de várias cartas E eu tô empolgado demais, cara Sem enrolaçado, então, o vídeo de hoje a gente vai abrir esse negócio Vamos ver o que que vai vir Qual que vão ser Ai, mano, meu Deus do céu, eu tô muito empolgado 3.153 de gold De ouro Legal, ó Morceguinhos ou servos Mano Mano <risos> E agora, cara, isso aqui me deixa muito Muito indeciso eu não sei se ele usa servos Servinhos, esses servinhos aqui E o morceguinhos Eu sei que tá bem alto agora Depois pessoal tá usando bastante os dois, os, Ambos dois são, são cartas comuns Eu acho que eu vou pegar o morceguinhos Aqui, eu não sei se fiz bem Se fiz certo <risos> Aí cheguei, beleza Vamos pra próxima Ó, veneno ou barril Eu vou pegar barril, óbvio Barril de Goblins aqui Bacana demais eu tô, tô adorando isso, tô adorando isso <risos> Corredor ou lápide Vou pegar a lápide Brincadeira <risos> Troleia. Alexandre deve estar assistindo esse vídeo agora Deve estar, tipo, nessa hora ele deve ter ficado muito cagado E não vai vir lendária, eu acho, galera Não vai vir lendária Mano, que azar que eu dei pra ti, mano. Que azar que eu dei <risos> pro meu skate, Jesus Não veio lendário, veio carrinho de canhão Ou balão, eu vou pegar balão Obviamente, mas Mano, que cagada Mano, Baúzão top desse Vai o João abrir, o que, que ele faz? Mano, só cagado. não vem Espero que eu tenha pego pelo menos as cartas que, que o Alexandre queria Vamos abrir então aqui outros baús e vamos ver Se vem lendário em algum desses baús Mano, precisa muito vir, eu sou muito cagado com essas coisas Sou muito cagado, acabamos de abrir aqui os baúzinhos grátis né? Vamos abrir mais na corrida Morceguinhos, legal, agora vamos abrir o que? Vamos abrir o baúzinho da coroa bicho. Beleza, corredor, mini peca, Legal, espelho Não adianta para nada, mas tudo bem Ó, vamos então abrir aqui o baúzinho gigante, né? Baúzinho gigante que é triste, é difícil vir lendária Mas... Vamos que vamos, vamos ver se vem alguma coisa que preste pelo menos. Nove valquírias, bárbaros de elite, bombardeiro, cabana de bárbaros e foi isso, nada que preste mesmo. Agora o baúzinho mágico aqui. Alexandre, vamos torcer agora. Todo mundo torcendo aí. Todo mundo torcendo que os meus inscritos merecem muitas lendárias. 1200 de ouro, espíritos de fuego, dois corredor, mano, falta somente 8 corredores para ele botar pro nível 7. Ué, ainda não é um nível tão alto não Achei nível bem fraquinho do corredor do Alexandre É... Príncipe, legal Baby Dragon não vai vir lendário. Mano do céu Não pode estar acontecendo isso Não pode, mano Lápide Lápide Jesus Vamos ver o que veio aqui na loja dele Veio mineiro na loja dele Ele pode comprar mineiro Provavelmente ele já viu que veio o mineiro na loja dele Ou não eu acho que ele não sei se ele entrou na conta hoje Porque ele tá esperando eu Eu abri esse baú aqui Então acho que ele nem quis entrar muito Na, na conta dele hoje aqui Galera, então foi isso, a gente não ganhou nenhum lendário, mas vamos fuçar aqui, vamos aproveitar a situação para fuçar aqui a conta dele. Esse aqui é o deck principal dele, é o deck que ele mais usa. É um deck de gigante com Spark, né, Mago Elétrico aí, Executor, Servos, Tornado, Esqueletinhos, de Esqueletos, quer dizer, e o Zap. Mano, esse é o deck principal que ele usa para subir bastante, de, bastante troféus. Vamos botar aqui para abrir esse balzinho de prata dele aqui. Ih, será que... O que que a gente. Eu vou, vou falar alguma coisa aqui. o que que a gente vai escrever aqui, mano. Vai ver os caras nem me conhecem. <risos> vai ver os caras nem me conhecem. É o Bigodonara. É o Bigodonara. na É o Bigodonara. na área. Salve turma. Hackei. Hackei. Eu acho que eu tô escrevendo hackei errado ainda. Acabei de hackear. A conta do Alexandre <risos> Acabei de hackear a conta do Alexandre <risos> Ai, mano, tô muito estral. Brincadeira Brincadeira Brincadeira Se inscreva no meu canal <risos> Se inscreva no canal Ula, ula, ula Não sei nem porque que botei ula, ula Se inscreva no meu canal Ula, ula, ula Só pra trollar um pouco Só pra trollar um pouco Mandem, salve. Mandem Salve pro vídeo Tô gravando Vamos vir pedir aqui salve pro pessoal Vamos ver se alguém vai me salvar nesse exato momento, mano Eu acho que eles estão assim, ó Que que esse vídeo tá fazendo aqui? É que o que esse guri tá fazendo aqui? Na conta do nosso amigo. Né, eu acho que ele já deve ter avisado o pessoal, né? Que eu ia entrar na conta dele hoje. Que eu ia, né? Talvez batalhar e descer alguns troféus. <risos> Brincadeira. Ó, aqui, pelo menos o Gabriel mandou sal pra gente. Não deixou a gente no vácuo. Então tá tudo certo, mano. Eu acho que foi isso. Alexandre, mano. Desculpa não ter conseguido lendária. Na verdade, a culpa não é minha, né? A culpa não é minha. Eu só abri esses baús aqui. Não sei o que, que tem com esse dedinho aqui. que Olha, mano, quando abre os baús. Ui. Não sei o que acontece comigo. Eu acho que é super seu, sabe? Que eu, que eu compro os baús, as, as cartas lendárias que vem na loja. Aí eu acho que ela tá muito mal acostumada. Ela não quer me dar lendária de graça mais. Mas. <risos> mas... Enfim, tudo bem, tudo bem, no tinha lendária, desculpa aí Alexandre, mas tá tudo certo, na próxima você vai conseguir a melhor carta lendária que você que quiser Eu não sei qual é a carta lendária que ele queria, eu acho que era o Mago Elétrico, se eu não me engano eu acho que era, mas assim o vídeo foi esse. Eu espero que você tenha gostado, né? Fizemos até uma, uma sessão troll aqui no final. E gente, antes de finalizar o vídeo, eu queria dizer para vocês que eu entrei em um desafio novo na minha vida. Eu queria pedir para vocês para entrarem no link que eu vou deixar aqui na descrição. Eu estou incluso num projeto. Eu queria muito que vocês pudessem ver esse meu lado, poder dar uma moral lá no vídeo. Eu Vou deixar o link aqui na descrição. Passa lá, beleza. É isso aí. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o seu like. E também se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Beleza? Um beijo no coração de cada um e valeu!